Chegou a hora de estudar no melhor Instituto Federal de Minas Gerais. Processo seletivo segundo semestre do IEF Sul de Minas. A oportunidade que você precisa para cursar o um Ensino Técnico ou Superior gratuito nota 4 pelo MEC. São diversas opções para você escolher. Cursos técnicos em Alimentos, Administração, Agropecuária, Contabilidade, Informática para a Internet e Segurança do Trabalho. E cursos superiores presencial em tecnologia em cafeicultura ou à distância, em letras e pedagogia. Neste ano, o IEF Sul de Minas tem uma grande novidade para você. Uma parceria com a Universidade Federal de Lavras, oferecendo cursos técnicos no campus da UFLA. Acesse já o edital disponível em nosso site e saiba mais. Não se esqueça, todos os cursos são gratuitos e as inscrições vão até 17 de maio. FSU de Minas, um mundo de oportunidades.